Felicidade que lhe damos as boas-vindas aqui na FAO. E nós estamos muito felizes por estarmos alinhados na nossa mensagem para realmente melhorar o perfil dos solos. E acreditamos que isso é muito necessário. E parabéns por tudo que você está fazendo. Veja, todos sabem do problema, todos conhecem a solução, mas ninguém, eles acham sempre que outra pessoa deveria fazer. Portanto, eu sinto que chegou a hora, todos vocês que estão aí, que trabalharam nisso por uma vida, em ciências do solo e coisas do tipo, eu sinto que fazer uma agenda para o solo, que seja proeminente no mundo coisa mais importante no terreno o trabalho acontecerá isto não incentivos não custam bilhões e milhões de dólares o que vocês estão distribuindo como alimentos se vocês cederem um quarto disso para o desenvolvimento do solo isso irá apenas em cinco mas a única questão é as pessoas têm de entender não é trabalho de um dia para o outro e leva um certo tempo o solo e vamos fazer acontecer